Livro Na Hora do Adeus, pelo Espírito Luiz Sérgio, livro psicografado por Irene Pacheco Machado Capítulo 14 O Alimento nas Capelas Deus criou os Espíritos para se aperfeiçoarem incessantemente, usufruindo cada vez mais da felicidade. Deus não é o Criador da infelicidade. O homem... Ao longo da sua existência, constrói situações que terá de enfrentar corajosamente. É dever do ser humano lutar por sua evolução. O espírito é dono absoluto da matéria, cabendo a ela obedecê-lo. Quando ele tem força para construir no bem, procurando evitar o mal, pode transformar o próprio destino para melhor. A caridade cobrirá a multidão de pecados, Epístolas de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Ninguém tem na testa uma tarja preta dizendo, tenho de sofrer. Ao contrário, cada um possui um órgão, um coração que precisa cada vez mais ser transformado num relicário de amor e de bondade. Mais uma vez, fomos prestar ajuda a uma irmã que estava voltando para casa, o mundo espiritual. Henrico recebeu o pedido de socorro para Leontina. Essa irmã estava hospitalizada em estado terminal de um câncer que a consumia dia após dia e a família, mesmo convivendo com o seu sofrimento, acalentava a esperança de vê-la restabelecida. Partimos para o hospital. Leontina era uma mulher de seus 50 anos, mas antes da doença mais parecia ter 30 porque, vaidosa e bem cuidada, possuíram um corpo belo e saudável. Ela tinha um casal de filhos, que agora lhe dava muito carinho e dedicação. No quarto, as flores compunham o ambiente, tudo muito limpo, dando à doente a tranquilidade necessária, onde vi muitos irmãos desencarnados orando em grande recolhimento. São os familiares de Leontina, Henrico? Alguns, Luiz. Outros são seus amigos, a família espiritual que veio buscá-la. Nisso, entrou o um médico encarnado. Examinou e examinou e disse aos filhos, hoje ela está bem melhor. Olhei intrigado para os meus amigos. Henrico nada disse, apenas sorriu, pois estava ocorrendo o desligamento. Os órgãos estavam enfraquecidos, pois em quase todos eles a doença havia chegado. O corpo da nossa irmã mais parecia uma máquina que pouco a pouco ia parando. Na parte material, só estavam presentes a enfermeira da família e uma irmã de Leontina. Quando a enfermeira se aproximou da doente, percebeu que sua respiração era diminuta e logo pediu socorro. Enfermeiras e médicos todos acorreram para tentar salvá-la, mas ela apenas suspirou. E como uma sombra, seu perispírito pairou sobre o seu corpo físico. Depois amparada pelos técnicos, ela se libertou, chorando de emoção. Notamos que seu perispírito, veste do espírito, estava tão doente quanto físico. Mas quando ela viu o pai, a mãe e a irmã, ela não se conteve. Abraçou-os dizendo, ''Oh Deus, agora posso morrer em paz.'' E a senhora, a sua mãe, falou, Filha, a morte só existe para os que passam pelo mundo físico praticando iniquidades. O malvado que assassina, que destrói, que lesa, que despreza os pobres, este sim, morre de remorsos. Mamãe, para onde me levam? Você está sendo socorrida pelos enfermeiros de Jesus, Será levada para um hospital, onde ficará até se sentir fortalecida. Mamãe, pelo amor de Deus, eu não aguento mais o hospital. Eu quero ficar com você. Ficaremos juntas, prometo. Coitados os que se julgam que tudo acaba com a morte, pensei. Olhando a nossa irmã ao lado dos seus familiares, eu recordei da parte 2, do capítulo 3.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 Aqueles dois estados se tocam e confundem. De sorte que o Espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam e não se quebram. Questão 160 O Espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o veem receber a entrada do mundo dos Espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade e como vê os encarnados e os vai visitar. Quantos ensinamentos nos dá o Livro dos Espíritos? Estávamos tão pensativos que Enrico nos chamou a realidade. Se a calma reinava na parte espiritual, no mundo físico os filhos gritavam e choravam, e muitos amigos que chegavam faziam o mesmo. Voltei a olhar o mundo espiritual, e com surpresa pude perceber que o desligamento total não se havia ainda completado. Leontina estava ligada ainda ao físico, mesmo estando sendo socorrida, e lembrei-me da resposta da questão 155. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam e não se quebram. E eu sorri. Henrico então perguntou-me, o que foi? Sabe, Henrico, quando falo nos meus livros, que o corpo físico está ligado ao perispírito por vários laços correspondentes a cada órgão e plexos. Alguns espíritas não acreditam. Se eles lerem a questão 155 dos livros dos espíritos, que nela está escrito, o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam, portanto, não é um laço só, e sim vários. Irmão Luiz Sérgio. Agora vamos daqui sair para esperar Leontina na estação do adeus. E essa choradeira não irá des desesperá-la? Não. Como podemos dizer a uma família que se despede de um ente querido que não chore? A revolta prejudica, mas as lágrimas são um grito de saudade e de tristeza. Pedir para alguém não chorar é muita falta de piedade que não se deve é demonstrar desespero, gritar revoltado, cair sobre o caixão, fazer coisas contrárias ao equilíbrio. Mas chorar, mesmo alto, não prejudica ninguém. Irmão, e aquelas pessoas que desmaiam, que gritam, que arrancam os cabelos, é certo? Certo não é. Tudo que é o exagero choca e nos leva ao ridículo. Mas como podemos dizer a uma mãe que está sofrendo pelo desencarne de um filho que não chore, que não sinta saudade? Dor é dor e só quem a está sentindo sabe a sua intensidade. Então, irmão, é errado dizermos a alguém para conformar-se e para não chorar? Acho que é jogar palavras fora, Luiz. O consolo de um abraço é mais significativo do que uma crítica em uma hora tão amarga. — Ah, Henrico, você é demais! Ele sorriu meio sem jeito e eu enlacei seus ombros. Os outros amigos também sorriram. Fomos para a capela, onde os filhos choravam muito, mas conformados. Os amigos, porém, dava pena ver o que faziam. Conversavam sobre política, jogos, mulheres, bebidas... Fumavam e falavam e falavam, mas parecia uma festa. Na capela tinha de tudo, até comes e bebes. E os que velavam o corpo estavam sendo bem alimentados. Eu não pude deixar de sorrir no quarto ao lado, feito para a família repousar, que a comida andava solta. Com isso, os espíritos que não gostam de sair do cemitério se apraziam de lá ficar para saborear os alimentos. Um deles sentou-se perto de uma mulher que comia e comia sem parar. Sempre que fico nervosa, só a comida me acalma, ela dizia. Se ela soubesse que cada vez que buscava o alimento, ela estava alimentando três espíritos que ainda julgavam que a comida da crosta é a melhor que existe... As bebidas faziam com que o olhar deles brilhasse. Irmãos, vocês ficam sempre aqui? Perguntei aproximando-me. Olharam-me com desprezo. Você é mensageiro de Jesus e vai querer nos dizer que lá nas colônias é melhor? Sou um discípulo do Cristo e venho como irmão espiritual de Leontina. Agora gostaria de saber se aqui nas capelas a comida é sempre farta assim. Que nada, nos enterros dos pobres só sai um cafezinho ou chá de cidreira. E o outro disse: Ai, ah, eu detesto o chá. Agora, bacana, morto, ai, ah, a gente se farta, é bebida das finas e comida gostosa. Aí o terceiro falou: E tem a turma dos sanduíches, ah, também gostamos muito. Às vezes a cervejinha corre solta, com salgadinhos e tudo, é a glória, ai, é a glória. — E vocês acham certo ficar aqui em busca de migalhas? — Não é isso, não. A gente também chora junto. Faz parte do nosso trabalho. Despedi-me deles, não sem antes terem me oferecido um pedaço de pizza calabresa. — Mas vocês comem mesmo? — eu indaguei. — Claro, meu chapa. Mas ela come mais que nós. E apontou para nossa irmã que mal mastigava engolindo tudo que lhe era oferecido. — Voltei para junto dos outros e falei Henrico. — Gostei daqueles irmãos. O que podemos fazer por eles? — Nesse trabalho que estamos realizando, viremos muitas vezes aqui e você todas as vezes poderá conversar com eles. — Hoje foi o primeiro passo. — Ah, eu desejo muito ajudá-los. — Deve ser triste já desencarnado e vir ao lado dos companheiros encarnados. — Sabe, Henrico, eles comem de tudo. Agora vão para outra capela. — não só eles, vários ficam aqui desfrutando a companhia dos encarnados. Será, Henrico, que vai chegar a época em que os que comparecerem ao enterro vão conscientizar-se de que o corpo necessita de respeito? No dia em que a humanidade tiver Jesus no coração, enquanto ela não acreditar no Espiritismo, apenas cumprirá com as obrigações sociais. É o que muitos fazem. Vão até o cemitério cumprimentar os amigos, por isso não têm um comportamento cristão. Tratam os ditos mortos como se eles já não existissem. Bem ao nosso lado, uma jovem atendeu ao telefone celular, rindo e conversando, como se estivesse em sua casa. Leontina às vezes se via diante do corpo. Era a expansão da sua casa mental que ia em busca dos familiares. Mas quando deparava-se com as risadas e conversas, tentava apagar as lembranças. Henrico, sabemos que devemos esperar vinte quatro horas para um corpo ser enterrado, mas não acha que faz muito mal ao espírito esse disse que disse, que corre em quase todas as capelas? É a cultura desse país que faz com que os homens. Não se conscientizem de que a hora do adeus é muito importante para os que ficam e para os que partem. O amigo Plácido perguntou, mas sendo a morte, a libertação, não é certo a alegria nas capelas? Você já pensou? Você vendo seu corpo ali estirado, coberto de flores, sabendo que morreu, a morte era o seu terror, e os que ficam, que você vai morrer de saudade deles, dançando e festejando, ao lado do corpo que lhe pertenceu? Respondi. Ele não pôde deixar de sorrir, dizendo, Luiz, desde que ocorre a separação, o espírito não está nem aí para o corpo inerte. Você que pensa, Plácido, o espírito leva para o mundo espiritual as últimas sensações do corpo físico e demora muitos dias para dela se libertar. Voltemos ao Livro dos Espíritos no comentário à resposta da letra A, da questão 155. E vejamos o que nos diz. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que ao contrário, ele se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns, é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naquele sobretudo cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses. Como vemos, as capelas não são lugares de bate-papo e nem de festa. Ninguém sabe como está o espírito que deixa o corpo. Será que os espíritas sabem dar o adeus como se deve dar? Capítulo 15 A Maledicência Estávamos agora junto a outro espírito recém-desencarnado. Henrico chamou-nos para começarmos a orar para Leonora. Os faladores foram se acalmando, mas mesmo assim os ditos amigos diziam Coitada, tão vaidosa, só pensava no corpo, vivia malhando e agora está acabada. Emagreceu demais. Outros comentavam. E o marido não veio. Eles se separaram há dois anos. Dizem que ela estava de casa com um garotão. Lembra-se do escândalo com o distinto Ela era fogo. Não aguentei. Aproximei-me dos fofoqueiros e um deles se arrepiou. Cruzes? Estou todo arrepiado. Vamos parar de falar da defunta. Ela está aqui do nosso lado. Dei outra parada na frente deles. O outro, amedrontado, falou. Nele conto. Acho que a defunta pisou no meu pé. Ah, eu vou me mandar daqui. Nem vou assistir o enterro desta vampira. É isso mesmo, vampira. Quando em vida gostava tanto de namorar que agora não quero ouvir as verdades. Eu ia repetir o que já tinha feito antes, mas Henrico me segurou. Agora vai virar obsessor? Ah, eu não posso com isso. A pessoa vira um enterro para falar mal de quem já está partindo. Se não gostava dela porque veio? Luiz, temos de respeitar os pobres de amor. E esses dois irmãos são os infelizes, porque além de caluniarem Leonora, não estão tendo um comportamento cristão. Henrico, é mentira o que eles estão falando? Sim, Luiz. Leonora separou-se do marido porque ele já tinha outra. Ela se cuidava muito apenas para reconquistá-lo. Mas os maledicentes só enxergam o que depreciam no seu próximo. Não me arrependi de ter interferido. Eu não suporto injustiça. Mesmo que ela tivesse os seus casos na hora da sua partida, todos lhe devem respeito. Busquei Leonora e ela mesmo socorrida ainda ouvia e via tudo o que se passava na capela. Ali ficamos. Os dois filhos sofriam, pois amavam a mãe. Oramos muito, e quando íamos saindo, ainda procurei aqueles espíritos que comem e bebem com os encarnados. Eles nos ofereceram um cachorro quente que, por sinal, era enorme. Até outra vez, até responderam, e dali fomos para outra cidade. Henrico falou, agora vamos ver como desencarna um avarento. Pensei. Ah, vem coisa por aí. Capítulo 16 A avareza Entramos na casa de Ribamar. Ele ainda estava doente e todos os filhos ali se encontravam, já vivendo mais no mundo espiritual do que no plano físico, Ribamar dizia a esposa. O que eles estão fazendo aqui? Eu não vou aguentar dar de comer a filhos, mulheres, genro e netos. Manda, a Maria, eles irem para suas casas e me deixarem morrer em paz. Os Ribamar, eles são os nossos filhos. Eu sei disso, mas o dinheiro é meu e eu não o dou para ninguém. Meu Deus, não fale assim. O médico chegou para vê-lo e ele logo quis saber. Quanto o senhor está cobrando? Eu não estou cobrando nada, sou seu amigo, respondeu o médico. Ainda bem, eu não tenho dinheiro para nada. Desculpe-lhe, doutor, pediu-lhe a mulher, acho que é a doença. Ribamar ouviu o barulho de um prato que quebrou e se zangou. Maria, vai ver quem está quebrando as nossas coisas e faz comprar outro. Maria correu até os familiares e pediu que não fizessem barulho. Aquela mulher sofria tanto com a usura daquele homem que dava pena. O dinheiro era todo com ele. Ela jamais tivera uma conta conjunta, e até o pão era contado. E quando precisava comprar remédio, ele perdia as noites e reclamava querendo que o deixassem morrer, pois era preferível a morte do que gastar dinheiro em vão. — Henrico, eu não acredito no que eu estou vendo. Como pode alguém ser tão avaro? A mulher lhe trouxe uma canja. Ele, embora muito mal, estava a contar os pedaços de galinha. Quantos frangos você gastou nesta canja? Maria nem respondeu. Ele nem podia comer, e, como não o fez, falou: Como o meu resto, pelo amor de Deus, não jogue nada fora. Ribamar dormia e acordava, sempre preocupado com o dinheiro. A mulher lhe falou: Vamos chamar o padre. Não, eu não quero. Ele vai cobrar uma nota. Padre não cobra. Eu não quero porque se ele inventar de cobrar, eu não vou pagar. Eu não quero morrer devendo a ninguém. Maria, eu não quero uma flor sequer. Elas custam caro. O caixão eu quero o mais barato, nada de gastos. E depois não paguem para rezar missa. Quem morre não precisa de nada. Quando Maria saiu do quarto, contou para a família. O filho Alberto falou, Revolta-me vê-lo tão apegado ao dinheiro. Mesmo sabendo que vai morrer, ele nos privou de tanta coisa. Para eu estudar, eu tive de trabalhar. Sim mesmo, ele ainda me pedia dinheiro. A outra filha falou. Você, mamãe, é que me ajudou escondido, porque ele sempre dizia, para que investir na educação de filha mulher? Ela vai para outro homem e eu não terei o meu dinheiro de volta. Nós ficamos tristes, porque ele vai sofrer muito no inferno. Meus filhos não falem assim, o seu pai é bom. Bom, mãe. Os coitados dos empregados nunca comeram o que a gente comia. Esqueçam, esqueçam. Vamos cuidar dele. Quantas vezes eu vendia jornal, garrafas, porque queria lhe dar um vestido. Os seus eram cheios de remendos, disse Alberto. Pelo amor de Deus, esqueçam os erros do seu pai. Lembrem-se de que ele é um homem bom. Recordei-me do Eclesiástico, do capítulo 4, do versículo 36. A tua mão não esteja aberta para receber e fechada para dar. E no capítulo 3, do versículo 34, Deus contempla aquele que exerce a caridade e lembra-se dele para o futuro, e no tempo da desgraça encontrará um apoio. No capítulo 4, no versículo 1 a 3, Filho, não prives o pobre da tua esmola e não apartes dele os teus olhos, não despreze aquele que tem fome, nem exaspere o pobre na sua necessidade. Não aflijas o coração do pobre e não difiras dor ao que está em angústia. No capítulo 14, versículos 9. O olho do avaro não se sacia com uma porção injusta. Não se fartará enquanto não tiver consumido e secado a sua vida. 12. Lembra que a morte não tarda e que te foi intimado a ir... Para o sepulcro, porque é decreto deste mundo o ter infalivelmente de morrer. 13. Faze bem ao teu amigo antes da morte, e estendendo a mão, dá esmola ao pobre, segundo as tuas posses. 16. Dá e recebe e santifica a tua alma. 17. Pratica a justiça antes da tua morte, porque na sepultura não se encontram alimentos. É... A caridade é o único caminho que nos leva a Deus. Coitados dos avaros, eles não sabem o que os espera. A mulher de Ribamar dava-lhe toda a assistência. E logo o padre chegou. Eu não pude conter o riso quando Ribamar, abrindo os olhos, falou. — Seu padre, quanto o senhor cobrará para me benzer? — Filho, eu nada cobro — se sua esposa quiser, ela vai ofertar o que puder à paróquia, que, por sinal, está abandonada. Precisando dos seus fiéis para consertar o telhado, as paredes precisam ser pintadas. Mulher pode levar embora o seu padre. Eu não preciso de reza, ainda mais quando tenho que pagar. Ribamar, por favor, eu nada quero a não ser ajudar a paróquia. Seu padre, eu não vou mais precisar da sua paróquia, pois eu vou é morrer. E depois o meu dinheiro foi ganho com muita luta. Por que o seu padre não faz o mesmo? Só rezar missa, fazer casamento e batizado não dá dinheiro, não. E a sua igreja tenha de ruir, porque ninguém mais cai nessa de ajudar. Hoje salva-se quem pode economizar. Por favor, Ribamar, você está ofendendo o senhor padre. Deixe, minha filha. Isso é normal no estado dele. O padre começou a orar e Ribamar relutava. Por favor, eu não quero. Fala, mulher, que eu não vou pagar. Ele pode fazer as suas rezas, mas não verá um só tostão meu. O padre, cumprindo sua tarefa, orou por Ribamar e ele adormeceu. Enrico falou, O apego ao dinheiro faz tão mal à alma que o ridículo nem é percebido. Maria foi levar o padre até a porta e quis lhe dar alguns trocados para a obra da igreja. Ele sorriu e lhe falou, Irmã, eu orei em nome de Jesus e ele nada deseja receber. A não ser amor. Maria sorriu sem graça, mas aliviada. O dinheiro naquela casa era alvo de discussões. Ela quase não pegava nele. O que o papai já aprontou? Perguntou Alberto. Ofendeu o senhor padre. Disse que não pagaria a visita dele. Ai, meu Deus, que vergonha. Ai, que vergonha nada. Toda a cidade conhece seu pão durismo. Ele é até conhecido como Ribamar mão fechada, disse a filha. Ai, o povo de língua grande, falou Maria. Nisso todos ouviram um grito. Era Ribamar que lutava para não deixar o corpo. Naquela cama, um homem que só guardou o dinheiro sofria com a morte e debatia-se para permanecer no corpo físico. Com os olhos arregalados, ele disse, Saiam daqui suas assombrações. Odeio a alma do outro mundo? E seu Prudêncio criou vergonha e veio me pagar? A sua família mudou de cidade com a sua morte dando-me um prejuízo? Vem cá, dê-me o meu dinheiro. Prudêncio dizia palavras amigas, mas Ribamar era um espírito difícil. Nem a sua mãe foi capaz de acalmá-lo e ele relutava em desencarnar. lembrei me então, do livro dos Espíritos na parte 2 do capítulo 3, questão 164. A perturbação que segue a separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os Espíritos? Não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se re reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. E Ribamar, mesmo com seu corpo expulsando o perispírito, lutava para não deixar a matéria. Ele julgava-se o dono absoluto. Os familiares desencarnados, tudo faziam por ele, mas por ser tão apegado às coisas que lhe pertenciam, ele dizia ser mais forte do que a morte. Notamos que os laços, embora desatados, ainda permaneciam junto ao corpo físico. E o espírito de Ribamar não só sentia as dores do físico doente, como não queria dar o salto para o mundo espiritual. Eu já estava ficando nervoso em presenciar Tanta agonia. Mesmo com Ribamar dificultando o socorro, toda a equipe empenhava-se para que ele se desprendesse. Porém, o seu espírito vencia e ainda junto ao corpo, sem desejar partir, assistia a tudo que ali se passava. As lágrimas de Maria, o silêncio dos filhos, Nora e netos. Quando Alberto procurou dinheiro para o enterro, Ribamar gritou. Não lhe dou o direito de abrir o meu cofre. Como soube o segredo? Não sabia ele que Maria, a submissa mulher, sempre lhe furtava alguns trocados para ajudar os filhos. Que desespero daquele espírito quando viu sobre a cama todos os seus documentos, dinheiros, talões de cheques. Aí a família se inteirou do quanto ele guardava nos bancos. Alberto sorriu e falando à mãe. Dona Maria... Acabamos de ganhar na loteria. Oh, meu filho, não fale assim. Eu queria o seu pai junto de mim. Essa foi a única hora em que vimos Ribamar derramar uma lágrima. Naquele momento, ele constatou que aquela mulher silenciosa e humilhada lhe queria muito. Mas ficou uma fera quando Maria pegou o seu melhor terno para vesti-lo. Não façam isso, não façam isso, é a minha melhor roupa e na terra vai se estragar todinha. Henrico, por favor, não vão fazer nada por este pobre espírito? Sérgio, fazer o quê? Ele reluta em ser ajudado, mas ele vai ficar deitado sobre o corpo que logo irá apodrecer. Outra equipe virá tentar tirá-lo. Ai, graças a Deus, coitado, ele só foi avaro. Luiz Sérgio, o avaro é um dominador. Ele desespera a família na sua casa, não há paz. Ele se julga o dono de tudo. Os empregados são maltratados. Geralmente eles pegam crianças pobres para criar como escravas, sem colégio, desdentadas, com roupas velhas, rasgadas e sujas. Enfim, são tratadas como bichos. E você ainda acha pouco? <risos> Desculpe, Henrico. Mas eu julgava que o avaro só fosse pão duro. O avaro, quando fecha a mão, é porque há muito tem o coração fechado. De tudo e de todos, ele reclama. É um ser de difícil convivência. A esposa é tratada como débil mental. Tudo que fala é criticado, pois ele é o amo e senhor. Estávamos ainda no quarto quando entrou uma irmã lindíssima que falava mansamente, tentando ajudar Ribamar. Mas ele me recordou a criança que sobe na árvore e a mãe lhe diz, desce que você vai cair. E ela responde, não desço, não desço. Aquele espírito recém-chegado exalava perfume por onde passava, mas o apego de Ribamar era mais forte do que o amor daquela irmã. E assim, vários outros tentaram retirá-lo dali. Percebi que os laços que prendem o espírito à matéria não haviam voltado para o perispírito, porquanto, em uma desencarnação normal, tranquila, eles vão se enrolando nos centros de força. É como se fosse uma carretilha recebendo de volta os fios. Mas os de Ribamar estavam soltos e muito deles bem juntos ao corpo de carne. E ele julgava que tinha vencido a morte, apesar de não estar se sentindo bem. Seu corpo foi levado pela funerária para ser arrumado. E mesmo não colocando as flores no caixão, uma rosa foi posta em suas mãos. E ele estava furioso. Ele gritava muito. Eu não estou morto. Maria, tira-me daqui. — Eu não quero esse caixão. Ele deve custar uma nota. Por favor, Alberto, tire esses homens daqui, seus urubus. Vocês estão abusando de um homem debilitado pela doença? Deixa o sarar. Quebro cada um ao meio. Ele ficou tão cansado que adormeceu. Outra equipe tentou retirá-lo. Ele acordou e começou a gritaria. Nem Deus foi poupado. — Ele vai ser enterrado junto ao corpo, Henrico? É, parece que é o que vai acontecer. E poderá sair quando quiser? Eu temo que não. Aí ele vai demorar mais tempo. Posso ir embora? Para mim basta. Acho que para meus leitores também. Henrique olhou-me com aquele olhar e então falei. Está bem, está bem, eu fico. Seja tudo que Deus quiser. Luiz Sérgio... O capítulo 3, parte 2, questão 165 de O Livro dos Espíritos, ele diz assim. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? A influência é muito grande, por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são os que maior influência exercem. E no comentário a resposta... É muito variável o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até muitos anos. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhecer que esse corpo é o seu, mas não compreender que se ache separado dele. E se acerca das pessoas a quem estima, fala com elas e não percebe porque elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Quem desejar saber mais sobre esse assunto, leia todo o comentário relativo à questão 165, aconselhou Henrico. Assistimos ao desespero de um espírito apegado à matéria, que não desejava ser ajudado. Ficamos até o enterro de Ribamar, que estava furioso porque algumas pessoas lhe levaram flores, Enquanto que Maria só podia enfeitar a sua casa com flores de plástico. Que absurdo, num país miserável como o nosso, jogar dinheiro fora. As flores apodrecem tão ligeiro. E no momento em que viu as velas, ficou indignado. Eu quero saber quem vai pagar tudo isso. Eu é que não vou. E por falar em vela, eu ri muito ao saber de uma história contada a uma médium. Havia um homem tão avarento que na hora do seu desencarne, quando a mulher acendeu uma vela para colocar em sua mão, ele mesmo desencarnado tentava pagá-la para não deixá-la queimar. Porque ele pensava, para que queimar dinheiro? Vela custa caro. E um outro também que contou que o velho pai era tão avarento que ao perceber que ia desencarnar pediu para a mulher vesti-lo e com dificuldade colocou todo o dinheiro nos bolsos. E na hora em que o estavam velando na capela, notaram que ele tinha os bolsos cheios. Aí um dos filhos falou para a mãe, Papai está tão pesado levando esse dinheiro que eu vou trocar com ele. Eu dou-lhe um cheque e fico com o dinheiro. E assim o fez. Ah, mas coitado do Ribamar, ele não teve tempo de levar o que possuía para o túmulo. E ali estava ele junto ao corpo de carne sem querer deixar no plano físico tudo o que julgava ainda ser seu e na capela onde quase todos os presentes só falavam mal de Ribamar ninguém, nem a Maria lembrou de fazer-lhe uma oração e os tarefeiros desencarnados precisavam tanto aproximei-me de Ribamar e perguntei não está cansado de ficar aí? Não acha melhor ficar com a gente? Ele me olhou com um olhar de deboche. Quem é você, garoto? O que faz aqui? Eu não o conheço. É, tem razão, você não me conhece, pois eu sou um espírito que deseja ajudá-lo. Ah, cai fora, estou farto de ajuda, cada ajuda é um trocado que sai. Quando ia me retirar, ele me chamou e falou baixinho. Sabe quanto ficou esta palhaçada? Fingindo ignorar a que ele se referia, eu indaguei. Que palhaçada! Ah, esse enterro que minha família me encomendou, será que ela pensa que morri? Ah, pensa não, você morreu. Eu acho melhor você dar-lhe no pé, já está aproximando o seu, o seu enterro e não vai ser nada agradável ficar trancado no túmulo. O que você está dizendo, moleque? Você acha que eles irão enterrar-me vivo? Acho, e vai ser daqui a pouco. Olha ali a tampa do caixão, logo, logo eles vão fechá-lo. E depois não adianta gritar, não. Todos irão embora e o irmão ficará sozinho com essa flor que está aí na sua mão. Não brinque com coisa séria. É, não é brincadeira, não. Há quanto tempo os amigos espirituais estão tentando tirá-lo daí e você não quer? Na hora em que você estiver no túmulo e as baratas, as formigas passarem pelo seu corpo físico, você não vai gostar nada. Henrico me chamou. Luiz, o que está fazendo? Ah, nada. Só batendo um papo aqui com o Ribamar... E quando eu voltava para junto de Henrico, Ribamar começou a gritar, tirem-me daqui, tirem-me daqui. Que vá para o inferno meu dinheiro, as minhas cem casas, as minhas lojas, as minhas aplicações. Eu nada mais quero, eu só não quero, meu Deus, as baratas a me roerem. Tenho horror a elas. Ai, de ratos, tenho pavor, socorro, socorro, socorro! Gritava olhando a capela, só então percebeu que estava sozinho e que nada do que acumulou na terra iria fazer-lhe companhia novamente estava Ribamar rodeado de irmãos que tudo faziam para desprendê-lo do físico e estava difícil aí alguém, como se tivesse percebido que se passava na parte espiritual começou a rezar o terço e muitos o acompanharam o que deu condição de Ribamar se desprender da matéria eu fui saindo devagar eu nunca tinha visto coisa igual e tive vontade de gritar para os encarnados que a caridade é o único caminho da salvação e o avarento é escravo do próprio corpo. Enrico alcançou-me e quis logo saber. O que você fez para que Ribamar mudasse de ideia? Eu nada. Eu só lhe falei o que esperava mais tarde. Sabia, Henrique que ele tem pavor de baratas e de ratos? Luiz Sérgio, não me diga que você lhe fez medo enlacei seu ombro que nada, medo não eu lhe causei foi a pavor e você acha isso certo? e você Henrico acha certo o coitado sofrer junto ao corpo físico? ele ainda vai sofrer pois a sua casa mental está doente ah, dos males o menor, não acha? eu gosto muito de você menino Luiz é, não cresça só as crianças têm puro coração e os dois irmãos de aprendizado sorriam e Pamela indagou-me, Luiz, você ficou com medo de vê-lo ser enterrado junto ao físico? Medo não, eu fiquei meio receoso, pois Deus não criou ninguém para sofrer e nós aprendemos que nascemos e vivemos para ajudar-nos uns aos outros. E todos nós, abraçados, cantamos, fonte de luz, de amor e paz, assim é seu caminho, amado Jesus. Em cada parada existe alguém de mãos estendidas para receber. E a gente vai sem compreender que é Jesus que vem até nós para nos socorrer. E junto a Ele vamos caminhando, levando o Evangelho, levantando do chão o velho e o mendigo, ou qualquer irmão. Fonte de luz e paz, assim é seu caminho. Amado Jesus.